Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 24 – O Aspecto Religioso do Espiritualismo O espiritualismo é um sistema de pensamento e conhecimento que se pode ajustar a qualquer religião pois seus pontos básicos se resumem na persistência da personalidade após a morte e no seu poder de comunicação. Esses dois aspectos interessam tanto ao brâmane e ao mau metano, quanto ao passe e ao cristão. O espiritualismo transmite assim a pelo universal. Há apenas uma escola de pensamento com a qual é irreconciliável, a do materialismo, que atualmente prende o mundo em suas garras, sendo a causa fundamental de nossos infortúnios. Portanto, a compreensão e a aceitação do espiritualismo são essenciais para a salvação da humanidade, que, de outro modo, estaria destinada a cair cada vez mais no mero utilitarismo e na visão egoística do universo. Exemplo de estado tipicamente materialista é o da Alemanha de pré-guerra, mas todos os estados modernos são do mesmo tipo e, possivelmente, do mesmo grau. Perguntar-se-á por que as velhas religiões não seriam bastante fortes para resgatar o mundo da degradação espiritual. A resposta é que todas tentaram, mas não o conseguiram. As igrejas que as representam tornaram-se formais, mundanas, materiais. Perderam todo o contato com os fatos vivos do Espírito e contentam-se com o passado, realizando o serviço de preces e de culto externo num sistema tão antiquado e misturado de incríveis teologias que a mente honesta não consegue tolerar. Nenhuma classe se mostra mais cética e incrédula em relação às modernas manifestações espiritualistas do que esse mesmo clero, que aceita plenamente fatos semelhantes ocorridos em outras épocas. A recusa de admiti-los agora se tornou mesmo uma demonstração de suas convicções religiosas. Tanto se abusou da fé que esta passou a ser inacessível a muitas pessoas de discernimento, havendo um clamor generalizado por provas e conhecimento das coisas. É o que fornece o espiritualismo. Ele fundamenta a realidade da vida após a morte e a existência de planos invisíveis não em tradições ancestrais ou em vagas intuições, mas na consistência dos fatos, de tal modo que uma ciência da religião deve ser constituída para mostrar ao homem um caminho seguro através do Pantanal dos credos. Quando se afirma que o espiritualismo se pode conciliar com qualquer religião, isto não significa que todas as religiões tenham o mesmo valor, ou que o espiritualismo precise misturar-se com os ensinos de outro credo, para tornar-se melhor. É a opinião pessoal do autor que o espiritualismo sozinho satisfaz a todas as necessidades do ser humano. Verifica, porém, que muitos homens de espírito elevado, embora não consigam afastar-se de suas antigas convicções, aceitam também a nova verdade. Quem se orienta apenas pelo espiritualismo não está, de modo algum, em oposição à essência do cristianismo, mas permanece a este ligado pelas próprias explicações daquele. Ambos os sistemas pregam a vida após a morte e reconhecem que a situação de progresso ou de felicidade, nessa outra existência, é influenciada pela conduta adotada no mundo material. Tanto um quanto o outro admitem a crença nos espíritos, os quais podem ser bons ou maus. Esses espíritos são chamados pelos cristãos de anjos e demônios, e, pelos espiritualistas, de guias espirituais e espíritos atrasados. Tanto o espiritualismo quanto o cristianismo apontam as mesmas virtudes. O desinteresse, a bondade, a pureza e a honestidade como atributos necessários do caráter nobre. O fanatismo, entretanto, considerado séria ofensa pelos espiritualistas, é aprovado pela maioria das seitas cristãs. Para os espiritualistas, todas as vias que conduzem para o alto são recomendáveis e, em todos os credos, existem almas santas e de grande superioridade recebendo, por intuição, tudo quanto eles aprendem por meio da investigação psíquica. A missão que lhes cabe, entretanto, não é junto a essas almas, mas ao lado dos que se declaram abertamente agnósticos, ou daqueles, mais perigosos, que professam alguma forma de credo, mas não refletem sobre as próprias ideias, sendo, em verdade, também agnósticos. Do ponto de vista do autor, só se beneficia inteiramente da nova revelação quem investigou com seriedade as diversas crenças, achando-as insuficientes. Sente-se, então, no vale das trevas, tendo apenas a morte por perspectiva. Por outro lado, em relação à prática religiosa, percebe somente obrigações óbvias e comuns. Enquanto está nessa situação pode chegar ao estoicismo, mas não à felicidade. Eis que lhe vem, porém, subitamente ou por lenta convicção, a prova da existência fora da matéria. A nuvem que lhe obscurecia o horizonte se dissipa. Já não está mais no vale, mas além, na montanha, de onde descortina sucessivos montes, cada um mais belo que o outro. Onde antes havia trevas, agora vibra intensa claridade. Esse instante de revelação torna-se a culminância de sua vida. Ao contemplar a imponente hierarquia de seres espirituais que lhe são superiores, o espiritualista percebe a possibilidade de alguns entre esses magníficos arcanjos visitarem a humanidade de tempos em tempos em missão de ensino e esperança. Até a humilde Kate King, trazendo a mensagem da imortalidade a um grande cientista, torna-se para ele um anjo das alturas. Francisco de Assis, Jonah d’Arc, Maomé, Babedin, e todos os autênticos chefes religiosos da história, são também incluídos entre esses evangelizadores. Mas, acima de todos, de acordo com nossa visão ocidental, está Jesus, filho de um artesão judeu, a quem chamamos de Cristo. Não compete a nossos cérebros de mosquito o exame do grau de sua divindade. Só podemos dizer que ele está certamente mais próximo de Deus do que nós, sendo sua doutrina ainda não praticada pelo mundo, a mais altruísta, misericordiosa e bela, de quantas temos conhecimento, salva de Buda, seu santo companheiro de missão, que também era mensageiro de Deus, mas cujos ensinamentos se ajustam melhor à mentalidade oriental que à europeia. Quando, porém, relembramos a mensagem de nosso inspirado mestre, verificamos quão pouca sintonia há entre seus preceitos e os dogmas e ações de seus atuais discípulos. Vemos também que muito do que ensinou obviamente se perdeu e que, para encontrar essa porção extraviada que os evangelhos não registraram, teremos de examinar as práticas da igreja primitiva, a qual era conduzida pelos que estiveram diretamente em contato com ele. Esse exame mostrará que tudo quanto denominamos espiritualismo moderno era conhecido do grupo do Cristo, que os dons do Espírito exaltados por São Paulo são exatamente os mesmos de nossos médiums, e que os prodígios que trouxeram o convencimento sobre a realidade do outro mundo às pessoas daqueles tempos, agora também se manifestam, provocando efeitos semelhantes em todo aquele que busca o conhecimento da verdade. Esse assunto é tratado com minúcias em outros livros. Basta dizer-se aqui, sem nenhuma eiva de ortodoxia, que há boas razões para se acreditar que o espiritualista humilde e não dogmático, com suas mensagens espirituais diretas, seu intercâmbio com os santos e sua associação com os ensinos elevados, ditos do Espírito Santo, está mais próximo do cristianismo primitivo do que o crente de qualquer outra doutrina. Quem leu os primeiros documentos da igreja, especialmente os escritos dos chamados pais da igreja, se surpreende ao descobrir que o conhecimento psíquico e sua prática eram comuns naqueles dias. Os primeiros cristãos viviam em íntimo contato com os invisíveis. Sua fé e constância baseavam-se no conhecimento individual que haviam adquirido sabiam, não por especulação, mas com base nos fatos, que a morte nada mais era que a passagem para uma vida mais grandiosa, que mais propriamente deveria ser chamada de nascimento. Assim, de modo algum considerando a receavam, considerando-a tal qual o Dr. Hodgson, quando disse, «Oh, como me custa esperar!» Tal atitude não afetou suas atividades nem diminuiu o valor neste mundo, fato que é confirmado por seus próprios inimigos. Se, na época atual, os habitantes de longínquas terras parecem retroceder moralmente quando se tornam cristãos, é porque o cristianismo que abraçam perdeu toda a força e a virtude dos primeiros dias. Ao lado dos escritos dos pais da igreja, temos as inscrições nas catacumbas como prova dos sentimentos dos primeiros cristãos. Um livro interessante sobre os restos mortais dos cristãos primitivos em Roma, escrito pelo reverendo Spencer Jones, deão de Gloucester, trata, em parte, desses estranhos e patéticos registros. Tais inscrições mostram-se mais valiosas que todas as outras provas documentais, pois dificilmente poderiam ter sido forjadas ou interpoladas. Depois de ler centenas delas, afirma o Dr. Jones. Os primeiros cristãos falam dos mortos como se estes ainda estivessem vivos. Eles falam a seus mortos. Tal é, de igual modo, a concepção dos modernos espiritualistas há muito tempo perdida pelas igrejas. Os túmulos dos primitivos cristãos apresentam um estranho contraste com os dos pagãos, que os cercam. Estes últimos referem-se sempre à morte como o final de tudo, terrível e irrevogável. Fuiste vale, resume seus sentimentos. Os cristãos, por outro lado, dão sempre ênfase à continuidade feliz da vida. Ágape, age de viver para sempre. Victorina está em paz e em Cristo. Que Deus renove teu espírito. Maiesh, vives em Deus. Essas inscrições bastam para mostrar que nova e imensamente consoladora visão da morte tinha surgido para o ser humano. As catacumbas podem também ser mencionadas como prova de simplicidade do cristianismo primitivo, antes que neste fosse inserida toda sorte de definições complexas e de abstrações propaladas pelo pensamento grego e bizantino, as quais tanto mal causaram ao mundo. O símbolo que predomina nessas catacumbas é o do bom pastor, a delicada ideia de um homem carregando pobre ovelha desamparada. Quando se examinam as catacumbas dos primeiros séculos da era cristã, nada se encontra em seus milhares de desenhos que expresse um sacrifício cruento ou o nascimento por meio de uma virgem. Ver-se-á sempre o bom pastor, a âncora da esperança, a palma do martírio e o peixe, que era o logogrifo do nome de Jesus. Tudo transpira a simplicidade de religião. O cristianismo atingira seu ponto culminante nas mãos dos mais humildes. Foram os ricos, os poderosos, os instruídos que o degradaram, complicaram e arruinaram. Não é possível, entretanto, tirar qualquer inferência psíquica das inscrições e desenhos das catacumbas. Para isso, é preciso ir aos padres pré-nicenos. isto é, os padres anteriores ao concílio de Nicéia. Nos escritos destes encontramos tantas referências que facilmente encheríamos as páginas de pequeno livro só sobre esse assunto. Temos, porém, que sintonizar nossos pensamentos e palavras com os seus, a fim de que lhes apreendamos o inteiro sentido. Por exemplo, eles chamam de profecia o que hoje denominamos mediunidade, e de anjo o que atualmente chamamos de espírito elevado ou guia. Tomemos algumas citações ao acaso. Em seu livro, De Cura Pro Mortuis, de Santo Agostinho. Os espíritos dos mortos podem ser enviados aos vivos e revelares o futuro, que aprenderam de outros espíritos ou dos anjos isto é, dos guias espirituais, ou ainda por revelação divina. Isso é espiritualismo puro, exatamente como conhecemos e definimos. Agostinho não teria falado assim com tanta segurança e exatidão se não tivesse tido experiência pessoal do fato. Não há no livro qualquer indício de que fosse ilícito tratar desse assunto. Volta ele ao tema em sua Cidade de Deus. Nesta obra, refere-se às práticas usadas por determinadas pessoas para comunicar-se, por meio de seus corpos etéreos, com os espíritos e guias elevados, bem como para ter visões. Tais pessoas são, obviamente, médiums, uma vez que médium significa apenas intermediário entre seres encarnados e desencarnados. São Clemente de Alexandria cita fatos semelhantes, como também São Jerônimo, em sua controvérsia com o gaulês Vigilantius. Essa controvérsia, contudo, é de data posterior ao concílio de Nicéia. Hermas, personalidade não muito conhecida, que consta ter sido amigo de São Paulo e discípulo direto dos apóstolos, é considerado autor do livro O Pastor, Seja ou não apócrifa a autoria, o certo é que a obra foi escrita por alguém dos primeiros séculos do cristianismo e representa as ideias, então, predominantes. Diz ele, O Espírito não responde a qualquer um que o chame, porque o Espírito que vem de Deus não fala ao homem quando este quer, mas quando Deus permite. Assim, quando um homem que possui um Espírito de Deus, isto é, um guia espiritual, Venha a uma assembleia de fiéis. Tão logo é feita uma prece, ele é tomado por esse Espírito e fala como Deus deseja. É o que sucede em nossas experiências psíquicas quando as sessões são bem orientadas. Não invocamos Espíritos como afirmam continuadamente os críticos ignorantes e não sabemos o que acontecerá. Mas oramos usando o Pai Nosso como regra e aguardamos os acontecimentos. Então o Espírito Escolhido vem até nós e fala ou escreve pelo médium. Como Agostinho, Hermas não teria falado com tanta precisão se não estivesse familiarizado com o processo. Origenes referiu-se muitas vezes ao conhecimento psíquico. É curioso comparar a ignorância de nossos atuais dirigentes espiritualistas com a sabedoria dos antigos. Muitas citações poderiam ser feitas. Eis uma delas retirada de sua polêmica com Celsus. Muitas pessoas abraçaram a fé cristã, a despeito das próprias crenças, porque seus corações foram subitamente transformados pela ação de um espírito, quer numa aparição, quer num sonho. De igual modo, líderes materialistas, com o Dr. Elliot são à frente, convenceram-se a respeito da vida futura e de suas relações com a atual, pelo estudo dos fatos psíquicos. Os primeiros pais da igreja são bem mais categóricos nesse particular, pois estavam mais perto da grande fonte psíquica. Assim, Irineu e Tertuliano, que viveram no fim do segundo século, fazem muitas referências aos sinais psíquicos, enquanto Eusébio, escrevendo mais tarde, se queixa da escassez desses sinais, lamentando que a Igreja se tenha tornado indigna deles. Escreve Irineu. Sabemos que muitos irmãos da Igreja possuem dons proféticos, mediúnicos, falam diversas línguas por ação dos Espíritos, dizem, no interesse geral, coisas ocultas aos seres humanos e revelam os mistérios de Deus. Nenhuma passagem poderia descrever melhor o trabalho de um grande médium. Quando Tertuliano teve sua grande polêmica com Márcio, ele usou os dons mediúnicos como meio de demonstração da verdade, alegando que os possuía em maior número. Entre esses dons incluíam-se a fala em transe, a profecia e a revelação de coisas secretas. Assim, tudo isso que agora é ridicularizado ou condenado por tantos clérigos era, no ano 200, a pedra de toque do cristianismo. Também diz Tertuliano em seu livro De Anima: Temos hoje entre nós uma irmã que recebeu da natureza o dom das revelações, o qual ela exerce em espírito na igreja durante os ritos do dia do Senhor, caindo em êxtase. Ela conversa com os anjos, espíritos elevados, vê e ouve mistérios, lê os corações de certas pessoas e traz a cura a quem a solicita. Entre outras coisas, disse ela, foi-me mostrada uma alma em forma corpórea que parecia ser um espírito, mas não era algo vazio ou vago. Pelo contrário, dava a impressão de que podia ser tocada, era macia, luminosa, da cor do ar e apresentava os mínimos aspectos do corpo humano. Uma mina de informações sobre os pontos de vista dos cristãos primitivos é encontrada nas Constituições Apostólicas. Em verdade, estas não são propriamente apostólicas, mas Whiston, Crabbe e Bunsen concordam que pelo menos sete dos oito livros são autênticos documentos pré-nicenos, provavelmente do início do terceiro século. Seu estudo revela fatos curiosos. Os cristãos primitivos usavam o incenso e as lâmpadas ardentes em seus serviços, o que justifica as atuais práticas católicas. Os bispos e os sacerdotes eram casados. Existia elaborado o sistema de represálias contra quem transgredisse as regras da Igreja. Se um clérigo comprasse um benefício eclesiástico, era afastado o mesmo sucedendo com qualquer homem que obtivesse seu cargo no clero por proteção mundana. Não havia cogitação alguma a respeito de um bispo superior ou papa. O vegetarianismo e a completa abstinência de vinho eram proibidos e punidos. Estas normas surpreendentes provavelmente surgiram como reação a alguma heresia que pregava ambas as condutas. Um clérigo apanhado numa taverna era suspenso. O clero devia comer carne sem sangue, a moderna maneira judaica. O jejum era frequente e rigoroso, um dia por semana, ao que parece nas sextas-feiras, e quarenta dias na quaresma. Entretanto, é discutindo os dons ou as variadas formas de mediunidade que esses documentos antigos derramam luz sobre os assuntos psíquicos. Naquela época, tanto quanto hoje, eram diversas as faculdades mediúnicas. O dom das línguas, a faculdade curadora, a profecia e outras. Segundo Harnack, em cada igreja cristã primitiva havia três mulheres de conduta discreta, uma para as curas e duas para as profecias. Tudo isso é livremente tratado nas constituições. Parece que todos os que tinham mediunidade se envaideciam disso. Eram, então, seriamente alertados para que se lembrassem de que alguém pode ter muitos dons sem possuir grandes virtudes, e, portanto, ser espiritualmente inferior a muitos que os não possuam. Como no espiritualismo moderno, o objetivo dos fenômenos era a conversão dos incrédulos, e não o entretenimento dos adeptos. Eles... Os fenômenos não são para o proveito dos que os realizam, mas para a convicção dos descrentes. Aqueles que não se deixam persuadir pelo ensino, talvez sejam humilhados pela força dos sinais, pois estes não se dirigem a nós que acreditamos, mas aos incrédulos, tanto judeus quanto os gentios. Constituições, livro oitavo, século I. Em sequência, são apresentados os vários dons que, em geral, correspondem às diferentes formas de mediunidade. Portanto, que nenhum fiel que produza determinados sinais e maravilhas critique os que não têm possibilidade de realizar os mesmos fenômenos, porque os dons de Deus, que são concedidos por intermédio do Cristo, são diversos, recebendo cada um sua parte. Enquanto uns recebem a palavra de sabedoria, psicofonia, e outros a palavra do conhecimento, inspiração, outros distinguem os espíritos, clarividência, ou possuem o conhecimento antecipado das coisas. Outros ainda têm a palavra que ensina, oratória inspirada pelos espíritos, e outros, enfim, um longo sofrimento. Todos os nossos médiuns necessitam deste último. A propósito, bem poderíamos perguntar onde, fora das fileiras espiritualistas, encontramos essas faculdades e orientações. Em qual dessas igrejas que se dizem ramificações das raízes primitivas? Elevadas presenças espirituais são observadas continuadamente. Assim, na ordenação dos bispos, lemos o seguinte... O Espírito Santo está presente do mesmo modo que os Espíritos divinos e guias espirituais. Entretanto, olhando o conjunto, diria eu que temos agora a abrangência bem maior de fatos psíquicos do que tinham os autores das Constituições, e, provavelmente, tais documentos retratam o declínio daquela íntima comunhão de santos que existia no primeiro século. Há razões para se pensar que as faculdades psíquicas não sejam algo fixo, mas que venham em ondas, num movimento de fluxo e refluxo. Presentemente, a maré está em alta, mas não se sabe por quanto tempo. É tão restrito o conhecimento dos fatos da história primitiva que seria razoável buscar-se o contato com algum espírito elevado, participante daqueles acontecimentos, a fim de que ele pudesse suprir nossas escassas fontes de informações. Em verdade, isso já vem acontecendo mediante inspiradas mensagens. Agora mesmo, quando as provas deste livro estavam sendo corrigidas, algo interessante ocorreu, tornando clara a estreita ligação entre as comunicações com outro mundo e a religião. Apareceram duas longas mensagens escritas pela médium semiconsciente senhorita Cummings a extraordinária velocidade de duas mil palavras por hora. A primeira pretende ser um relato da missão do Cristo, escrito pelo evangelista Filipe. E a segunda, um suplemento aos atos dos apóstolos, proveniente de Cléofas, que ceou com o Cristo ressuscitado em Emaús. A primeira já foi publicada, e a segunda brevemente o será. Até onde sabe o autor, a narrativa de Felipe não foi objeto de crítica. Entretanto, sua leitura cuidadosa convenceu-o de sua autenticidade. Trata-se de um trabalho digno e pujante que esclarece muitos pontos considerados obscuros pelos comentaristas. O caso de Cleofaz é, contudo, ainda mais notável, e o autor está inclinado a aceitá-lo como o mais rico documento intelectual e um dos que apresentam os mais evidentes sinais de origem supranormal de toda a história do movimento. O documento foi examinado pelo Dr. Osterley, capelão do bispo de Londres uma das maiores autoridades em história e tradição da Igreja. Esse especialista declarou que o documento apresenta todos os indícios de ter sido escrito por alguém que viveu nos primeiros tempos do cristianismo e que se achava em contato direto com o grupo apostólico. Muitas sutilezas históricas podem ser aí observadas, como o emprego do nome hebraico Hanan para designar o sumo sacerdote quando este é conhecido dos leitores de língua inglesa tão somente por anas, equivalente ao nome hebraico. Esse é um dos inumeráveis elementos probantes, muito além das habilidades dos falsificadores. Entre outras coisas interessantes, Cléofas descreve a festa de Pentecostes, declarando que os apóstolos se sentavam em círculo, com as mãos dadas, como o mestre lhes ensinara. Seria, com efeito, algo surpreendente se o culto tão ridicularizado e perseguido, cuja história aqui se registra, fosse justamente o revelador desse profundo significado do cristianismo, há tanto tempo perdido. Esses dois escritos representam, na opinião do autor, duas das mais convincentes provas intelectuais da comunicação dos Espíritos até hoje obtidas. Parece impossível explicá-los de outra maneira. Os espiritualistas, em geral, tanto os da Inglaterra quanto os de outros países, podem ser divididos em dois grupos. Os que permanecem ainda em suas respectivas igrejas e os que organizaram a sua própria. Estes, estes últimos têm, na Inglaterra, cerca de 400 pontos de reunião sob a direção geral da União Nacional dos Espiritualistas. Há grande flexibilidade em relação aos dogmas e... Enquanto a maior parte das igrejas é unitarista, minoria expressiva segue as diretrizes cristãs. Pode-se dizer que essas igrejas se acham unidas por sete princípios básicos, que são a paternidade de Deus, a fraternidade entre os homens, a comunhão dos santos e o ministério dos anjos, a sobrevivência humana à morte física, a responsabilidade pessoal, a compensação ou retribuição pela prática do bem ou do mal, o progresso eterno acessível a todos. Vê-se que todos esses princípios são compatíveis com os do cristianismo, talvez com exceção do quinto. Os espiritualistas preferem considerar a vida terrena e a morte do Cristo como um exemplo e não como redenção. Cada um responde por seus erros e ninguém poderá esquivar-se à expiação por meio do oferecimento de sacrifícios religiosos. Não é possível que o tirano ou o debochado, ainda que arrependidos, escapem ao justo castigo por algum truque espiritual. O arrependimento, quando verdadeiro, os ajuda, mas a dívida contraída deve ser paga. A misericórdia de Deus, no entanto, é maior do que se pode imaginar, e todas as possíveis circunstâncias atenuantes que se liguem às tentações, aos fatores hereditários e ao meio ambiente serão devidamente sopesadas antes de estabelecida punição. Tal é, em poucas palavras, o posicionamento das igrejas espiritualistas. Em outro trabalho, o autor mostrou que, embora a pesquisa psíquica em si mesma se distinga da religião, as deduções dela extraídas e o aprendizado que com ela obtemos ensinam-nos a vida contínua da alma, sua natureza e como é influenciada por nossa conduta terrena. Se isso é diferente de religião, devo confessar que não entendo a diferença. Para mim, é religião, sua própria essência. O autor também falou da grande força unificadora do espiritualismo, por ser este, talvez, a única crença que se ligue a todas as religiões, sejam cristãs ou não. Embora seus ensinamentos modifiquem profundamente o cristianismo convencional, tais modificações restringem-se a explicações e desenvolvimentos, não atingindo o nível do antagonismo. Ele também se referiu à nova revelação como absolutamente fatal para o materialismo. Numa época materialista como a nossa, pode-se dizer que, sem a crença na sobrevivência do ser humano após a morte, a mensagem do cristianismo cai com frequência em ouvidos surdos. Em seu discurso presidencial na Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, o Dr. McDougall mostra o vínculo entre a decadência da religião e a propagação do materialismo. São suas palavras. A menos que a pesquisa psíquica apresente fatos que não possam ser explicados pelo materialismo, este prosseguirá expandindo-se. Nenhuma outra força poderá detê-lo. A religião revelada e a filosofia metafísica são ambas impotentes diante da maré de materialismo que avança. E se essa maré continuar avançando e crescendo como até agora, será, tudo indica, maré de destruição afundará todas as árduas conquistas da humanidade, todas as tradições morais edificadas por incontáveis gerações, as quais tanto se esforçaram pela conquista da verdade, da justiça e da caridade. Torna-se, pois, importante avaliarmos o grau de persuasão do espiritualismo e da pesquisa psíquica para levar a crença religiosa, ou para intensificar tal crença nas pessoas que a possuem. Em primeiro lugar, temos muitos casos de materialistas que se converteram à crença no pós-morte por meio do espiritualismo. Podemos citar, entre esses então materialistas, o professor Robert Hare e o professor Mapes, na América, e os doutores Alfred Russell Wallace, Eliotson, Sexton, Robert Blatchford, John Ruskin e Robert Owen, na Inglaterra. Muitos outros poderiam ainda ser mencionados. Se o espiritualismo fosse devidamente compreendido, haveria poucas dúvidas a respeito de sua harmonia com a religião. A definição de espiritualismo impressa em cada edição do Light, jornal espiritualista londrino semanal, é a seguinte. A crença na vida do espírito separado e independente do organismo material e na realidade e valor do intercâmbio inteligente entre espíritos encarnados e desencarnados. Essas duas crenças são artigos da fé cristã. Se há uma classe, mais que outras, que deveria ser capaz de falar com autoridade sobre as tendências religiosas do espiritualismo, tal classe é o clero. Muitos de seus integrantes mais progressistas têm externado a própria opinião sobre o assunto em termos precisos. Examinemos alguns depoimentos o reverendo H. R. Howeys, M.A., em conferência realizada na Aliança Espírita de Londres, em 20 de abril de 1900, afirmou que não via, no que acreditava ser o verdadeiro espiritualismo, a menor contradição com o que acreditava ser o legítimo cristianismo. Que o espiritualismo, na verdade, se ajusta perfeitamente ao cristianismo, apresentando-se como desdobramento deste e não como seu antagonista. Disse ainda que a dívida do clero para com o espiritualismo, se aquele fosse mais atento às próprias obrigações, deveria ser realmente muito grande, porque, antes de tudo, o espiritualismo havia reabilitado a Bíblia. Não se pode negar, continua o expositor, que a fé e o respeito pela Bíblia estavam morrendo em consequência das crescentes dúvidas em relação aos milagres ali contidos. Os adeptos curvavam-se inteiramente diante da beleza da doutrina cristã, mas não conseguiam digerir o elemento miraculoso do Velho e Novo Testamento, pois, apesar de serem orientados para acreditarem nesses milagres, recebiam o ensino de que, fora da Bíblia, nada de supranatural poderia ocorrer. A situação agora mudou. As pessoas não acreditam no espiritualismo por causa da Bíblia, mas acreditam nesta em razão daquele. Narrou ainda que, ao iniciar seu ministério, procurou livrar-se dos milagres não relatados na Bíblia, por meio de explicações que lhe reduziam a importância. Posteriormente, entretanto, viu que não poderia fazer o mesmo com as pesquisas de Crookes, Flamarion e Alfred Russell Wallace. O reverendo Arthur Chambers, anteriormente vigário de Brockenhurst, Hentz, fez valioso trabalho no sentido de levar a mente humana a considerar o lado espiritual da vida aqui e no além. Seu livro Nossa Vida Após a Morte chegou a 120 edições. Numa conferência sobre o espiritualismo e a luz que lança sobre a verdade cristã, diz ele... Pela persistente investigação dos fenômenos psíquicos e a proclamação sem evasivas de que as comunicações entre os dois mundos é um fato atual, o espiritualismo deu ensejo a que muitas pessoas percebessem que há mais coisas entre o céu e a terra do que antes haviam sonhado em sua filosofia. Isso levou muitos homens e mulheres cristãs a compreenderem a poderosa verdade nele contida, e o seu vínculo com a religião. Essa verdade fundamental é a do nosso lugar no grande universo, uma verdade a é que os seres humanos sempre se agarraram, malgrado o incrédulo franzir de sobrancelhas e a desaprovação dos professores religiosos. Vem minha mente em conclusão o pensamento a respeito do modo peculiar com que os ensinos espiritualistas enalteceram as ideias religiosas nos dias de hoje, ajudando-nos a formar uma noção maior e mais autêntica de Deus e seus desígnios. Em outra brilhante passagem, a dos... Sim, o espiritualismo fez muito, muitíssimo mesmo, em prol da melhor compreensão dos fatos notáveis que formam a base do Evangelho de Jesus. Ajudou homens e mulheres a terem visão mais clara não apenas de Deus, o grande Espírito Pai, no qual vivemos e nos movimentamos e a que devemos o próprio ser mas também desse vasto universo espiritual de que somos e sempre deveremos ser partes constitutivas. Como espiritualista cristão, tenho a grande esperança mesmo a certeza de que o espiritualismo que tanto tem feito em favor dos ensinamentos cristãos e de modo geral do mundo, afugentando o fantasma da morte e auxiliando-nos a melhor perceber o que o Cristo em sua grandiosidade realmente ensinou, que o espiritualismo, repito, reconhecerá em toda a plenitude o que o Cristo representa à luz das verdades espirituais. O Sr. Chambers disse posteriormente haver recebido de todas as partes do mundo centenas de cartas de escritores exprimindo-lhe não só o alívio e o conforto, mas também o reforço que tiveram na própria crença em Deus pela leitura de seu livro Nossa Vida Depois da Morte. O reverendo F. Fielding Old, M.A., vigário da Igreja de Cristo em Regent's Park, Londres, é outro dos que proclamam corajosamente o bom trabalho realizado pelo espiritualismo. Em conferência de 21 de abril de 1921, sobre a relação entre o espiritualismo e o cristianismo, diz ele... O mundo necessita dos ensinos do espiritualismo. O número de pessoas não religiosas em Londres é hoje assombroso. Há é incontáveis pessoas de todas as classes sociais e falo por experiência própria, que não possuem religião alguma. Não oram, não participam dos ofícios religiosos e conscientemente ou por hábito pensam que a morte é o fim de tudo. Nada existe além a não ser espesso e branco nevoeiro, dentro do qual a imaginação é severamente proibida devagar. Incluem-se essas pessoas entre os adeptos da igreja inglesa, os católicos romanos e os judeus, mas são como garrafas vazias numa adega, ainda conservando os rótulos de famosas safras. E mais adiante. Não raro, almas lutadoras e aflitas são socorridas pelo espiritualismo, não conhecemos, todos nós, pessoas que, após abandonarem a religião, a ela retornaram por intermédio daquele? Eram pessoas agnósticas, haviam perdido a esperança em Deus e na imortalidade, passando a considerar a religião apenas um esqueleto cheio de formalidades. Voltaram-se, enfim, contra esta, atacando-a sob todos os aspectos. Foi quando o espiritualismo chegou às suas vidas, como a aurora chega alguém que se agitou toda a noite, febril e insone. A princípio elas ficaram espantadas e incrédulas, mas, fixando a própria atenção, em breve foram tocadas pelo sentimento. Deus tinha retornado às suas existências e nada poderia exprimir sua alegria e gratidão. O reverendo Charles Tweedale, o vigário de Weston, Yorkshire, que tem defendido heroicamente a causa do espiritualismo, refere-se às considerações tecidas sobre este na Conferência dos Bispos, realizada em Lament Palace, de 5 de julho a 7 de agosto de 1920. Falando da moderna pesquisa psíquica, afirma Enquanto o mundo em geral se voltava para o espiritualismo com ávido e crescente interesse, a Igreja, que se proclama a guardiã da verdade religiosa e espiritual, por mais estranho que pareça, não dava mínima atenção às modernas provas em favor da realidade do mundo dos Espíritos, cujo testemunho é o principal objetivo de sua existência. Mesmo agora, apresenta somente alguns fracos sinais de que percebeu quão importante esse assunto é para ela. Recente sinal de que os tempos são chegados foi a inclusão do exame dos fenômenos psíquicos na Conferência de Lambeth e a distribuição de minha brochura Os Modernos Fenômenos Espirituais e as Igrejas, entre os bispos, com o consentimento do acerbispo feita pelo secretário. Outro sinal significativo dos tempos é a escolha de Sir William Barrett para realizar uma conferência sobre assuntos psíquicos, no Congresso das Igrejas. O relatório sobre a Conferência de Lambeth, publicado no Proceedings, assim se refere à pesquisa psíquica. É possível estejamos no limiar de nova ciência, a qual confirmará, empregando os próprios métodos, a existência de um mundo além deste que vemos, bem como de algo dentro de nós que possibilita entremos em contato com ele. Jamais poderíamos pretender limitar os meios de que Deus se serve para trazer ao ser humano a percepção da vida espiritual. Depois dessa cautelosa declaração, o relatório procura colocar-se em terreno mais firme, acrescentando... Mas nada há no culto fundamentado nos princípios de tal ciência que realce o significado desse outro mundo e as nossas relações com ele, conforme explicado no Evangelho do Cristo e no ensino da Igreja. Existe mesmo muita coisa que obscurece esse significado e essas relações, menosprezando, ao mesmo tempo, os recursos que nos foram dados para conseguir e manter a comunhão com o mundo espiritual. Sob a epígrafe espiritualismo, prossegue o relatório. Embora reconhecendo que os resultados das investigações psíquicas tenham ensejado a busca de um significado espiritual e um objetivo para a vida humana, fazendo com que muitas pessoas refletissem sobre a própria sobrevivência depois da morte, a tendência de transformar o espiritualismo numa religião surge, por sua vez, como perigo grave. É que a prática do espiritualismo como culto implica a subordinação da inteligência e da vontade a forças ou personalidades desconhecidas, levando, por isso mesmo, à abdicação do autocontrole. A respeito desse ponto do relatório, o conhecido colaborador de Light, que usa o pseudônimo Gerson, faz o seguinte comentário. Sem dúvida, há perigo na subordinação da inteligência e da vontade a forças ou personalidades desconhecidas. Mas a prática do intercâmbio com os Espíritos não envolve, necessariamente, como pretendem os bispos, tal subordinação. Outro perigo, na opinião deles, é a tendência de transformar o espiritualismo numa religião. Light e todos os que seguem as mesmas diretrizes jamais demonstraram qualquer inclinação para isso. A possibilidade de comunicação com os Espíritos é um fato natural, e não concordamos em tomar qualquer fato da natureza como base de uma religião. Entretanto, uma forma superior de religião pode estar associada a um fato natural, o que é diferente. O reconhecimento da beleza e da ordem do universo não constitui em si mesmo religião, mas essa atitude, na medida em que inspire reverência à fonte da beleza e da ordem, auxilia o espírito religioso. No congresso da Igreja Inglesa, em 1920, o reverendo M. A. Bayfield leu um trabalho intitulado A Ciência Psíquica, uma aliada do Cristianismo. Disse ele, Muitos integrantes do clero olham a ciência psíquica com a suspeição, e alguns deles com positivo antagonismo e alarme. Sob seu nome popular, espiritualismo, ela chegou mesmo a ser denunciada como anticristã. Esforçar-se-ia, então, por demonstrar que esse ramo de estudos é, de modo geral, um aliado da fé. Quem não é materialista é, por isso mesmo, espiritualista, e o próprio cristianismo é uma religião essencialmente espiritualista. Mais adiante, referiu-se ao serviço que o espiritualismo presta ao cristianismo, tornando possível a crença no elemento miraculoso do Evangelho. O Dr. Elwood Worcester proferiu sermão na igreja de St. Stephen, Filadélfia, no dia 25 de fevereiro de 1923, com o título Os Aliados da Religião. Em sua fala, refere-se à pesquisa psíquica como verdadeira amiga da religião, e aliada espiritual do ser humano. Ela, a ciência psíquica, esclarece também muitos acontecimentos importantes da vida do Senhor, ajudando-nos a compreender e aceitar ocorrências que, de outro modo, seriam rejeitadas. Penso em especial nos fenômenos do batismo de Jesus, de seu surgimento no mar da Galileia, sua transfiguração e acima de tudo, sua ressurreição e aparecimento aos discípulos. A ciência psíquica é, acima de tudo, a única esperança de solução efetiva do problema da morte. Provavelmente de nenhuma outra fonte surgirá uma nova explicação para esse eterno mistério que nos atinge. O reverendo G. V. Owen lembra-nos que, Embora haja entre os espiritualistas os que se chamam de cristãos espiritualistas, o espiritualismo não está confinado no cristianismo. Refere-se, por exemplo, à existência em Londres da sociedade espiritualista judia. Diz-se também que, a princípio, a igreja considerava a evolução como a adversária, mas finalmente a aceitou por entendê-la de acordo com a fé cristã. E conclui. Assim como a aceitação da evolução deu ao cristianismo mais amplo e valioso entendimento da criação e do Criador, também a admissão das grandes verdades sustentadas pela ciência psíquica fará do agnóstico um crente em Deus, do judeu, o um melhor judeu, do maometano, o um melhor maometano, e do cristão, um melhor cristão, tornando-os mais alegres e felizes. Deflui claramente das últimas citações que muitos clérigos da Igreja da Inglaterra e de outras concordam com a influência benéfica que o espiritualismo exerce sobre a religião. Existe outra importante fonte de informações sobre as tendências religiosas do espiritualismo. É a do próprio mundo dos espíritos. Há aí rico material, mas contentemo-nos com breves transcrições. A primeira é a do conhecido livro... Ensino aos Espiritualistas, recebido pela Mediunidade de Statham Moses Amigo, se alguém perguntar qual a utilidade de nossa mensagem, que benefícios ela pode trazer aos que Deus a envia, diga-lhe que se trata de um evangelho que revela o Deus de ternura, de piedade e de amor, ao invés de uma criação fabulosa, cheia de aspereza, crueldade e paixão. Diga-lhe ainda que nossa mensagem leva a conhecer inteligências cuja vida é toda de amor, misericórdia, piedade e ajuda ao ser humano, bem como de adoração ao Supremo. Outra da mesma fonte. Gradativamente, a humanidade construiu em torno dos ensinos de Jesus um muro de deduções, especulações e comentários materiais, semelhante àquele com que os fariseus haviam cercado a lei mosaica. Tal procedimento era intensificado à medida que se perdia de vista o mundo espiritual. Assim, chegou-se ao materialismo duro e frio dos dias de hoje, decorrente de ensinamentos que tinham o propósito de inspirar espiritualidade e afastar os rituais que apelam para os sentidos físicos. Nossa tarefa é fazer com o cristianismo o que fez Jesus com o judaísmo, espiritualizar o significado de antigas fórmulas, infundindo-lhes vida nova. Renovação e não destruição, eis o que desejamos. Diremos uma vez mais, não desejamos abolir Iota ou Tio algum dos ensinos de Jesus, nossa intenção é varrer as interpretações materiais, mostrando o significado espiritual oculto que se perdeu. A missão que nos cabe é a de prosseguir com o antigo ensino, estranhamente alterado, mostrando que sua fonte é idêntica, seu curso tem a mesma direção e sua finalidade é a mesma do ensino atual. Esta outra passagem é retirada das Cartas de Júlia de W.T. Steed. Todos receberam o ensinamento da comunhão dos santos. Dizem e cantam, das mais variadas formas, que os santos em toda parte integram o exército do Deus vivo. Entretanto, quando um de nós deste outro lado emprega todos os esforços para que percebam a unidade e sintam que estão rodeados de grande nuvem de testemunhas, ouve-se o clamor. Isso é contra a vontade de Deus. É pacto com demônios. É invocação de maus espíritos. Oh, meu amigo, não te deixes impressionar por esses gritos enganadores. Sou um demônio ou serei um espírito familiar? Estarei fazendo algo contrário à vontade divina quando procuro constantemente inspirar-te a fé no Criador? o amor cada vez maior a ele e às suas criaturas, e, assim, trazer-te para mais perto dele, tornando-te mais íntimo de Deus? Sabes que faço tudo isso. É minha alegria e lei de meu ser. E, finalmente, este trecho das mensagens de Meslom. Todo ensino que ajude a humanidade a crer numa outra vida, no fortalecimento da alma pelas provas corajosamente enfrentadas e pela vitória sobre as próprias fraquezas, é bom. Porque aí está a verdade fundamental. Se, além disso, revelar o Deus de amor, tanto melhor, uma vez que, se a humanidade pudesse compreender o amor divino, o sofrimento, mesmo na Terra, cessaria. O teor elevado dessas mensagens dirige o pensamento para os assuntos de ordem superior e para a compreensão dos mais profundos objetivos da vida. A fé no cristianismo que F. W. H. Myers havia perdido foi restaurada pelo espiritualismo. Em seu livro Fragmentos de Prosa e Poesia, no capítulo a que deu o título de A Fé Final, diz ele... Nenhuma distinção essencial poderia fazer entre minha atual crença e o cristianismo. Considero-a antes o desenvolvimento científico das atitudes e dos ensinos do Cristo. Você me pergunta qual o sentido moral de todos esses ensinos trazidos pelo espiritualismo, e a resposta é surpreendentemente simples e concisa. Ele é o mesmo inevitável sentido que tem todo o ensino moral superior o mais antigo, o verdadeiro sentido do próprio cristianismo, o reconhecimento, agora com novas provas, das palavras do Cristo sobre a realidade de nossa natureza interna. A confirmação de seu ensinamento de que a letra mata, mas o espírito vivifica, e de que toda moral que ensinou tem por base o um intenso amor a Deus e ao próximo. Muitos escritores se referem à luz que a moderna pesquisa psíquica lança sobre a Bíblia. Quem, no entanto, melhor se expressa a tal respeito é F. W. H. Myers, no livro Personalidade Humana. Arrisco agora esta declaração corajosa. Prevejo que, em consequência das novas provas, todas as pessoas sensatas daqui a um século acreditarão na ressurreição do Cristo. Entretanto, na ausência dessas provas, essas mesmas pessoas daqui a um século nada admitiriam acerca desse ponto. Quanto ao ensino central do espiritualismo de que a alma é capaz de manifestar-se com toda a vivacidade após a morte do corpo, é certo que dia a dia ele será menos sustentado apenas pela tradição. Deverá ser submetido cada vez mais às experiências e investigações modernas. Suponhamos, por exemplo, que nesta época de criticismo sejam reunidas muitas histórias sobre este assunto, confirmadas por testemunhos diretos. Suponhamos, ainda, que essas narrativas não resistam à análise, sendo todas reconhecidas como alucinações, representações ou outras fontes habituais de erro. Poderemos, então, esperar que pessoas racionais do cenário da Inglaterra moderna acreditem que esses fenômenos maravilhosos sempre a se diluírem no nada, quando rigorosamente examinados, continuem a sustentar a adoração religiosa? Bastaria, para isso, o registro de sua ocorrência num país do Oriente e numa era remota e supersticiosa? Em resumo, se os resultados das experiências da pesquisa psíquica tivessem sido meramente negativos, não teriam dado, nos fatos cristãos, não digo na emoção cristã, mas nos fatos cristãos, um golpe esmagador? Muitos são os testemunhos de eminentes homens públicos que podem ser citados. Sir Oliver Lodge, por exemplo, escreve Apesar de não ter sido levado à minha posição atual pela fé religiosa, tudo quanto tenho aprendido apenas ampliou meu amor e minha veneração pela figura central do Evangelho. Lady Grey, of Faladon, rende eloquente tributo ao espiritualismo, descrevendo-o como algo que vitalizou a religião e levou conforto a milhares de pessoas. Falando a respeito dos espiritualistas, aduz: Constituem eles um corpo de trabalhadores mais ligados ao espírito do Novo Testamento do que muitos integrantes da Igreja poderiam imaginar. A Igreja da Inglaterra deveria reconhecer no espiritualismo valioso aliado, uma vez que este não apenas ataca frontalmente o materialismo e identifica o universo material com o espiritual, mas possui verdadeiro tesouro de conhecimento e orientações preciosas. E acrescenta, Nele encontro a corrente revigorante que traz o sopro de vida às velhas crenças. O conjunto de ensinamentos das Sagradas Escrituras é, em essência, o mesmo das mensagens que nos chegam nestes últimos tempos. Nós, os que guardamos no coração esses novos ensinos, sabemos que o espiritualismo faz uma moderna leitura da Bíblia. Se as igrejas compreendessem isso, ele seria reconhecido como o grande aliado da religião. São palavras corajosas e verdadeiras. Mostra o doutor Eugene Crowell que a Igreja Católica Romana sustenta a existência de constantes manifestações espirituais sob a divina autoridade da Igreja, ao passo que as igrejas protestantes, a despeito de aceitar o fato dessas manifestações com Jesus e seus discípulos, repudia a ocorrência de fenômenos semelhantes nos dias atuais. E acrescenta, Assim, a Igreja Protestante, quando procurada pelos famintos do espírito, e há milhões nessas condições, de cujo íntimo emerge poderoso clamor por alimento espiritual, nada tem para oferecer, ou, pelo menos, nada além de cascas. Hoje o Protestantismo se vê comprimido entre as mós do Materialismo e do Catolicismo. Cada uma dessas forças está exercendo sobre ele crescente pressão, que o impele a submeter-se a uma ou a outra, sob pena de ser reduzido a pó. Em suas atuais condições, falta-lhe o necessário vigor para resistir à ação dessas duas forças, e sua única esperança reside no sangue novo que somente o espiritualismo lhe pode injetar nas veias cansadas. Acredito plenamente que realizar essa tarefa é parte da missão do espiritualismo. baseia se minha crença não apenas nas notórias necessidades do protestantismo, mas também na clara percepção de que o espiritualismo se adapta perfeitamente a essa incumbência e que pode executá-la com habilidade. Declaro, Dr. Quowell que a ampliação do conhecimento não diminui a curiosidade pelas questões relativas à vida espiritual e à existência futura, mas hoje as pessoas querem provar daquilo que antes era aceito somente pela fé. A teologia é incapaz de fornecer essa prova, e milhões de mentes sinceras, diz ele, permanecem à distância, esperando por provas convincentes. O espiritualismo sustenta... Surgiu para dar essa prova. Nenhuma outra fonte poderia fazê-lo. Algumas referências devem ser feitas ao ponto de vista dos espiritualistas unitaristas. O entendimento manifestado por seu muito hábil e sincero dirigente Ernest W. Oten, editor de The Two Worlds, entendimento aceito por todos, salvo o pequeno grupo de extremistas, é o da reconstrução e não da destruição do ideal cristão. Após relato muito respeitoso da vida do Cristo, segundo os conhecimentos psíquicos atuais, continua ele. Alguns dizem que tenho aversão por Jesus de Nazaré. Prefiro, no entanto, confiar antes no julgamento deste do que no das pessoas. Conheço a vida de Jesus mais profundamente, acredito, do que qualquer cristão. De todas as figuras históricas, é aquela a qual dedico maior estima. Tenho aversão, sim, pelo lugar falso e ilusório, onde foi colocado por aqueles que não são mais aptos para compreendê-lo do que o seriam para ler hieróglifos egípcios. Mas amo o homem a quem muito devo. Ele tem muito a ensinar ao mundo, desde que este o retire do pedestal de adoração e de idolatria e caminhe com ele lado a lado, como num jardim. A leitura que faço de sua vida é, entretanto, naturalística, e estou satisfeito de que seja assim, pois nada há de mais divino do que as leis reguladoras da vida. Deus que as estabeleceu, tornou-as adequadas a seus desígnios e não necessita substituí-las. É o mesmo Deus que controla o processo da vida na Terra e do mundo espiritual. Neste ponto... Deixo o assunto. Esta história procurou mostrar quão especial tem sido o esforço dos agentes invisíveis para oferecerem ao mundo de que são os orientadores as provas materiais exigidas pela mentalidade moderna. Mostrou também que essas manifestações têm sido acompanhadas de mensagens espirituais que retornam às grandes bases religiosas da humanidade, revivendo aquele fogo central de inspiração, de cujas chamas ardentes tinham restado apenas cinzas. O ser humano havia perdido o contato com as vastas forças que o rodeiam. Seu conhecimento e suas inspirações tinham ficado circunscritos às deploráveis vibrações de seu próprio espectro, bem como as insignificantes oitavas de suas percepções auditivas. O espiritualismo, o maior movimento produzido em dois mil anos, Salvou-o dessa condição. Rompeu a névoa fina que o ocultara, mostrando-lhe novos potenciais e ilimitados horizontes em seu derredor e mais além. Já se veem iluminados os picos das montanhas. Em breve, o Sol da Verdade brilhará também nos vales.